Cara, tem que ser o papel, os caras tão falando aqui Beleza Bom, Quem vai comigo lá, quem vai comigo lá? Sai tá aí, pô, pegando o loot é. É, é, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Tá aí, calma, meu loot, meu loot aqui, ó eu, pego é, eu tudo. Isso, um eu vou subir os muros aqui, fi, vou meter o trampzão ali na nossa base, quero oh. ver. Alguém. Alguém? Quatro Alguém? peças de besta. Não não, não, não. não, não, quer ajuda, vamos lá farmar, vamos lá farmar. E ela... Caralho! Ah, o som, ah, um som, ah, um som, um ah, som! Calma! Não. Ah, não. Calma mano! Vou borrar, borrar, Caralho, porra. Meu deus, do... oh, meu deus, meu deus ah, tô... entrou, entrou. Ele o urso entrou, a urso entrou, o urso entrou, entrou, entrou, entrou, entrou. Cara, cara. tem um urso? Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem um ovo tró, ainda cara? É troll, Não, tá, tá é abre, abre, abre, abre, abre. E é tá, é mais, é mais do E aí, Gratão? Eu que quero jogar aqui, vocês estão querendo quitar, porra. Caralho, o tamanho do bicho, mano. Vai Gratão, vai Gratão. Cadê o ovo? Cadê o ulti. Aí, aí! Vou, vou, matar, vou matar, vou matar, vou matar, ah, vou matar, vou mata, matar, vou matar! Mata. Bora, bora, bora, bora, bora! Tô aqui com ele, tô aqui tô aqui no cu dele, tô aqui no cu dele, caralho! Sim. Tô aqui no cu dele, porra, bate! Tô batendo aqui de cima! BATE, PORRA! <risos> Ai, gente, ninguém bateu nada, só eu bati, que cara! Que eu tô batendo aqui, mano! Eu não entendi, Tô o, que é isso? o tá vivo. isso? O urso tá vivo! O urso tá vivo, mano! Só sacanagem, velho. Né? brincadeira que você deu um tiro na minha cara. Ah, não. Mano, ah, mano, ah, mano. ah virou Quem sacanagem, Eu mato o urso aí, né? quero pegar meu loot. Não, não, virou, virou sacanagem, virou, virou, não, virou sacanagem, virou sacanagem, virou, virou sacanagem. Virou, né? Bate no urso cara. bem cara, quero Era pegar, cara. pegar meu loot. não na porra em vez Virou sacanagem, virou né? sacanagem. Atirou a porra de urso e de lobo. Você tem uma arma de... Mato porra. Caralho eu, eu não tenho flecha pra usar arco, irmão. Alguém tem pedra aí? Dá pedra pra eu fazer. Peguei, peguei, peguei, peguei, peguei. Ah! Não! Virou um ah, sacanagem, não tem como. Ai, meu Deus. Eu vou pegar a pedra, mano. Já voltei. Não, não, não, não. Não, não. Eu deu a pescela pica. Aonde, aonde tá? Pera é. lá, pega é lá, pega lá. Pera lá, pega lá. Que coisa? É aonde, aonde? Com NNW. Ah, tá vazinho. Descendo, descendo. Mas cuidado, velho. Cara, vocês mataram o urso. Matamos, pô, matamos. Matamos de ir. Vamos matar aqui e recuperar a filha, não vai dar merda. Aonde que foi? Alguém viu onde dropou? Entre o N e o NW. Alguém tem curativo aí? Alguma coisa? Sim, sim, sim. Mano, eu vou matar a galinha, velho. Eu vou matar a galinha, foda-se. Matar a galinha. Eu pegar eu comida. Na, na cidade lá, porra. Eu vou pegar comida, mano. Vamos na cidade lá. Tá? Vou pegar um pouquinho de pedra antes. Eu vou durar até o sétimo dia, mas nem fui dentro. Virou sacanagem. Coé, corre, corre, corre, corre coé, coé, Ó, eu tô indo pro airdrop vai comigo aí, tamo junto. Ô, oh, ursa aqui, Quem, aqui. Sabe onde é o urso aqui. Eu sei, tô indo lá, falou. Eu quero ser loot, é? eu quero ser loot. Pô, mas eu vou falar, mano. Você quer meu loot, Chiqueiro? Essa ideia do Dark foi boa, mano. Porque o. Pega aí, o urso então, vai pega então o zumbi que, que vier pra cá, tá ligado? sim sim sim sim sai, sai, A gente só precisa aí. fazer a porta pro outro é lado. Não fecha a porta, que eu não fechei a porta. Você não viu como é que tá a base, do então, Deixa eu fechar a porta, o cara aí tá por todos os lados, velho. O urso? Não, o urso é o urso. Quem pegou meu loot? Quem pegou meu loot? Ah não, eu vou quitar. Tá aqui, tá aqui, Nércio, tá aqui. Agora que eu vi, ó. Tá vendo isso? O cara tá com as minhas botas, tá com tudo mesmo, velho. Que bota, cara? Tá com as minhas Tá cara. Eu peguei a bota. Quebrou, eu não consigo conversar. Aí você pega a pedra, batendo um pouco nela, você já pega. Cara, como é que eu... Cara, o cara tá com sacanagem, chegou agora, o cara tá com mais item que eu já derruba tudo. Eu tô te cara. Me deram. Caralho, brother, que coelho rápido. Que é, coelho pio. rápido, caralho, Mais mano. aqui, ó, mais aqui, ó, mais, mais. Tem mais... Nada... Calma, fingi que eu não tava com nada. É terapêutico. Ai, meu Deus. Ah, ah, ah. Pera, pera, pera. Alguém consegue me ajudar aqui rapidinho? Pera, vou ter que matar. Ah. Morre! Só piranha! Caralho! O pegou madeira aí, mano. Caralho, dá pra comprar? Eu tô aqui com os caras aqui, mano. Ah, bacana, ah! viu, velho? Bacana, cara! Mano. Eu tô do lado de vocês, mano. Dá pra ninguém ajudar? Dá pra ninguém ajudar? Papo reto? Tem uma música diferente ah, aí. meu Deus! Ajuda, ajuda, ajuda! Pira escada. Puta que pariu, não. Volta, volta, volta, volta, volta. Corre, corre, corre, corre. Meu, tá noite? Você rejuntou. Quem ah, tá na base? Quem tá na base? Quem tá na base? Quem tá na base? Quem tá na base? Ah! Tá a ah, ah, é, ah. ah, Esboleta es morreu. morreu! Morreu. Como, morreu, Como é que eu pra trás? Como é que eu olho pra trás sem olhar pra trás? Como é que eu olho pra trás sem é olhar pra trás? Ah! Pai gente, alguém consegue <risos> me resgatar aqui rapidinho. <risos> Mano, tem uma tia, parece a Fiona do Shrek aqui, ela não tá, tá de boa comigo não, cara. Já dei várias marretadas na cabeça dela, a bichinha caiu, continuei marretando, ela não quer morrer, velho. não quer, não quer. Tô com 18 de vida. Não quer, mano. Oh, você tá mutado? Claro que não. Foi aí, ninguém vai defender a base, não. Ó, oh, Lutz, calma, calma, Desi, calma! Ah! Que? Cheguei. Que? Olhando a minha mochila aí. Oh, mim. Desculpa. Eu, eu tava. Ah, cara, que... eu vou até devolver só porque é assim, irmão. Tomar no cu. Tá, Olha como aí. é que tá a casa também, ah, tá Bré. Que que mano. é isso? Que tá acontecendo? Mano, quem teve a ideia genial de colocar um jogo no mais difícil sendo que ninguém sabe jogar? Da L, mais C o é. S, aos filtros e da L. Na verdade, não, por pra... mim, eu tava lanchando. Não tava tá não tá mais difícil, tá, tá? É um antes do mais difícil. Não é mental, mas... Pera, tem que é player, né? Pô, Sim, isso aqui já é impossível, entendeu? Sim. Mas tamo tentando aí. Dá tá pra testar. Deus. Nós ouvimos, enfermeira, é enfermeira, é enfermeira. Ah, tá mano, nunca tem paz tá, nesse tá, jogo, não, cara. Mano, bota, bota o brilho no máximo aí. Tem... tem um urso e um zumbi aqui, cara. Parece tem que tá um tudo Tá ficando vermelho. Não! Tem zumbi ali. Meu Deus. Gente, eles estão destruindo a base. Eles destroem, eles podem destruir. Tem muito bicho na base? Aham. Eles... Uhum. Cara, tem então dois ursos. É. Cara, tem dois ursos na base, mano. Meu Deus, não tá entrando. Não tá entrando. <risos> Ah, mano, Dave, ah, mano, trabalho. foda jogo dia. nessa porra, foda-se. Esse Vai jogo aqui, dia. ó, se, -se sobreviver sete dias, a gente ganhou, entendeu? Ah, é? Tá em cinco. Quem que falou aí que a gente mandou?